Ali? Amigo, é, Foram pescadores com o senhor? É, foram pescadores o senhor. pescou com todos eles? Pesquei, é. Não Aonde que era o porto das canoas? Aqui é. Aqui? É aqui mesmo? Aqui é encalhado, dos barcos encalhados para corteira Aqui para adiantar as barcas, tudo assim. Isso aqui chamava-se Porto das Canoas? É Porto Canoa, Que era é canoa, agora depois virou para botar os barcos aí. Agora aqui é tudo legal agora. É. Para melhorar, descer é tudo legal. É. Agora no... vocês chamam aqui agora de Praça 15? Praça de Búzios. Praça de Búzos, <risos> né? Praça de Búzios, é. É. é. O senhor pescou durante quantos anos? É. Quantos anos o senhor pescou? 70 e tantos, faz 80 já. O senhor está com 80? É, eu vou fazer 80 já, 70 e pouco. Pescou no mar novo? Já, Bom, tudo que está aqui estava tá aqui, agora estava tá tudo manu. Tudo que eu comprei na minha casa ali, tudo manu. E ele lá era tudo para o mar, ele sai para o rio e aí, mas era perigoso, não era? é? Era é, é perigoso. não, não bota aqui tudo, bota aqui o aqui ali, ali, e acompanhava. Mas agora acabou. Acabou os tiros agora. Agora lá no Malou, os que eram, que o barco lá, mas um barco grande. Né? vai bota, bota, deixa tudo a, a, para aqui, bota, sai bota um coisa para botar o, o, o, o, o, o barco, essa. Para pegar os peixes pra... na ilha. E botar um aqui, outro ali, outro ali. Aí depois, com bota um pano para ver como estava os o... Não é barco, não, aqueles top para botar. Aí apanhava aquilo, apanhava aquilo, aí tinha tudo por o rio. Agora no barco não, ninguém pescava mais. Pra aqui. Na Praça 15 era uma festa, ah, não? Né? É, lá, lá, nós jogava, Aí nós, nós jogávamos a bola lá na Praça 15. <risos> Qual é o teu nome? Meu nome, meu nome mesmo é Alci. Alciro de é, quê? É, meu nome é Gino. É Alci, mas aí é, é, tu então me chama de Gino. Gino. Gino. Ah, o senhor é que é o famoso Gino? É, é, Gino. Olha, e teu sobrenome? É? Teu sobrenome? Sobre, meu, nome, meu nome é Alci Rodrigo de Carvalho. Uhum. E o outro é Gino, porque é, é, é, jogava bola, é, garra no gol, era o cão, é, é muito assim, assim pra mim. não corria, tinha mesmo, mas agora acabou, né? E agora aqui, vai continuar esses barcos sendo... Não, isso aqui, isso aqui é só para ele, para ativar ele, para, para. esse aí, quando tiver, um só ele está lá, para onde ele está. Ah. Aqui, ó, vou ver o meu ali, aquele lá, o que eu lá. Tá? Canaé é o seu? É esse não, o outro lá, <risos> para ver se o carro está deitando. Não. É. Posso usar a tua entrevista na internet? É. Posso usar a entrevista que estou fazendo do senhor na internet? Olha só. Esse é meu Fique, eu sou... também é outro amigo. Fui pescador também. Também pescador, é? É. Olha só. Pô. Também do Mar Novo? É. Tudo aqui, tudo aqui do Mar Novo. Antigamente, hoje é o que está dizendo. Já é. E agora a Praça 15 é aqui, não né? É, a Praça 15 é aqui, só que isso aqui está uma bagunça, né, grande? Por que está uma bagunça? É porque. Cai esses barcos aí e fica essa bagunçada aí. Antigamente não é assim não, antigamente. Vocês Agora acabou. boa vem, fala com ele aí. Imagino, aqui. antes vocês tinham o espaço de vocês, não tinham aqui? Tinha ah, espaço. A minha casa até na frente que meu pai morreu, mas deixou ah. a casa pra mim e meus irmãos todos. Aonde que era a casa do senhor? A casa dela, ia... você será aquela lá, tá vendo? Ah, na Rua das Pedras, ah, tá, Onde está vendendo, vendendo, agora está vendendo tudo ali em Ah, tá em obra ali, né? É, aquilo lá mesmo. Ali era a casa do senhor? É, aqui era a nossa casa. Agora, agora tá, meu irmão, o pai morreu. É que a gente está tá vendendo, vendendo tudo ali dentro. Hum. O cara está vende roupa, vende tudo ali dentro. E o senhor nasceu aqui? Aqui mesmo. aqui, Nessa casa negra eu não nasci. E como é que era a sua infância aqui na Rua das Pedras? É? Como é que era a infância de vocês aqui na Rua das Pedras? Mas todas elas, tudo igual dela aí. É. Tudo aqui, tudo Só que essa igreja aí tem tá ali, ó. É. Agora tem mais uma lá, e... mas essa igreja que fazia tudo pra todo mundo. E como é que era a vida de vocês aqui na Rua das Pedras? A vida era tudo garotado, jogando bola. Já acabou. A começa, aí também. Tá e, o... e o senhor fica triste ver a Rua das Pedras agora ocupada pelo pastor? A Rua das Pedras é o melhor lugar que tem. Gosta daí? Rua das Pedras. Não dá saudades não? Não, aqui, aqui, a, gente, aqui a, gente, a gente quer daqui todos eles, a gente gosta daqui. Essa praia aqui, essa minha praia vai até lá no final. As outras praias aqui de gente aí de fora é Deixa eu vou dar uma olhada no meu barco aqui. Vai, vai lá Eu vou lá com o senhor Rapaz, vai andar por aí assim, se eu gosto ainda Eu moro aqui é? Eu moro aqui é? eu Moro lá em perto da Barbuda Mas o senhor pesca ainda? É? O senhor ainda pesca? É, você põe no barco aqui, não bate, tá, não, já, tá Vai passar por baixo as coisas Vai fazer o que com ele? Não, ele tá endereitando, endereitando levar, botar, botar Igual isso aí bota tudo, a coisa aí tira tudo. O cara tem ele já aprender a tava aí. O senhor ainda pesca com ele, Sr. Gino? Quem? O senhor pesca ainda com ele, seu com o barco? É. Eu pesquei muito com ela, essa é, é de areia. Aí. aí depois eu tenho uma nova, que eu larguei, comprei essa aqui. Essa aqui é né? garotada, só para garotada, para brincar, para coisa. Só para turista? É, esse, esse é igual esse. Vai, esse tanto Bata é, peixe aí coisa que tendo. Tendo. Tendo. o Tendo. Tendo. Tendo. Tendo. Tendo. Tendo. Tendo. Tendo. Tendo.